Olá, Enzo e Valentinas, como estamos? Hoje estou aqui na maior malemolência e sensualidade Porque a gente vai falar da festa de aniversário de 29 anos de Cardi B Nossa Margarete Barros Que olha... Ô oh, Margarete, mais um ano e a senhora não me convida O que que tá acontecendo? Você tá batendo o bem da cabeça? Porque eu sou o seu maior fã Eu dou palco pra você... Eu dou... Eu dou o palco pra você E você não retribui, Margarete O que que tá acontecendo? Aliás, você sabe quem sou eu Muito prazer Eu sou o Breno Morelu Seu sommelier de tretas gringas de tutupau, E sou arroba Breno Morelu no Instagram No Twitter E no TikTok Pois bem, como todos os anos A gente vem acompanhando aqui nesse canal As festas que Cardi B dá E é por isso que assim Eu não poderia deixar de falar da festa dela Essa festa é diferente dos anos anteriores, ela não postou fotos no Instagram mas isso não me impede porque eu sou uma pessoa que tá aqui na internet pra investigar eu corri no story de fulano ciclano, internet fotógrafos e eu reuni o um material pra gente avaliar essa festa e não foi simplesmente uma festa foi um evento foi um alinhamento de astros e estrelas em um ritmo envolvente Card B adora elaborar uma festa É por isso que a festa desse ano O tema foi Passa Passa Parece português, mas não é Passa Passa é uma festa Que teve suas origens Em Kingston, na Jamaica E aí ela acontece Semanalmente Qual que é a vibe do Passa a Passa? É o que você vai descobrir aqui viu? Porque eu já adianto Que é uma vibe sensual e envolvente Eu tô me achando assim Muito provável com esse look. Eu vou até dar uma recatada aqui. Você não viu essa festa, viu? Nossa, perto dessa festa, eu tô fantasiado de padre. Sério mesmo. Essa festa ficou tão popular, o Passa Passa, que partiu da Jamaica e foi se popularizando para outros países do Caribe. Que é ali onde ocorre a efervescência, né? O sangue latino na veia. Geralmente, as festas que a gente analisa aqui, tem um bolinho tem os convidados. É um clima mais família. Essa festa aqui também pode ser um clima família. Mas tem que ser uma família agitada. Importante dizer que a Colcha não estava nessa festa. Isso já deu o tom, né? Ó, oh, eu vou olhar aqui oh, na cara da monetização e eu vou desafiar ela. Eu não quero ser barrado. Por favor! A maioria do material que eu consegui coletar é stories. Então, assim, paciência. Mas, pela entrada, a gente vê que tem um clima que o que? De balada, de festa. Mas não é qualquer festa. É uma festa tropical, entendeu? Muita luz, madeira e muita gente. Plantas, inclusive. E aí, depois, a gente vê que tem o quê? É apenas um galpão gigantesco. Numa vibes bem latina Telões E cabines de DJ Como diz MC Carol Que isso, DJ? DJ Gente, é um galpão mesmo Nossa, o trem era pra ferver Você vê que nem tem muita atração Pra você ficar distraído não O negócio é ir lá e arrastar a bunda no chão mesmo Tem até Essas pilastras assim De metal, não sei como que fala Que tá em treliça? Ai, nem tem vocabulário de tão arrebatado que estou por esta festa não, gente, depois ai, esse tempo todo que a gente fica trancado eu quero é dar a louca, viu? Por isso que eu queria que a Cardi B me chamasse. Eu só tô colocando esses stories aqui pra você entender o tanto de gente que tem nessa festa. Que a aglomeração aqui foi pesada. E aí, ó, a gente tá vendo quem? Teiana Taylor. Que eu vou explicar o look dela mais pra frente. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é que nesta plataforma tem um eixo com um tripé. Que gira uma câmera e faz uns vídeos muito loucos. Queria ver o resultado. Gente, é muita. Gente, né? Realmente é muita gente que a gente tá vendo aqui nesses... Ô oh, Deus. Deus há de prover pra mim uma perversão dessa. É gente demais. E assim, você vê que tem um monte de bandeira e tal. Era pra ser o quê? Uma reunião da América Latina. A única coisa diferente que eu vi aqui, de atração assim, é que tinha esse balcão. Atrás tá escrito assim, farm. E um cigarro. Pra bom entendedor, meio palavra basta, né? Teve também um telão Pra dar o que? O tema da decoração Muita luz, neon e ferveção Agora, como não teve bolo, não teve nada, eu preciso falar dos convidados. Preciso dizer que a maioria dos stories eu tirei do Instagram da Bob Lights. Ela dá o fecho. Da última vez que ela foi na festa da Card, eu não sei o que ela faz da vida. Eu procurei no Google a Bob Lights é rapper. Mas assim, eu acho que ela é arroz de festa. Mas como ela tava com uma tab boot, aquela bota que é aberta assim, ó, que tem, sabe, meu sonho de consumo, ela colocou assim: no essa festa tava insana muitas celebridades eu nem sei por onde começar eu sei vamos começar pela Liso. a Lizzo estava numa vibes bem rihanna né apenas uma transparência de cristais pura transparência mas a bicha estava descalça é aí que a gente vê o nível que foi essa festa porque o povo ficar descalço já eu fico descalço em pouquíssimos lugares na rua já complica. E a Liso tá no meio da rua, descalça, mas o cabelo intacto da mulher. É Liso. Ferveu, né? Engraçado que nesses stories aqui ela não apareceu em nenhum deles talvez porque a Bob Lights não seja tão amiga da Liso, né? Claro que temos também a aniversariante, né? Eu comecei pela Liso porque não sei, mas a Card estava até comportada, sabia? Tava uma escolha assim segura. Eu não achei que ela usou muito não. O peitão, pois, mãe, será que ela tá amamentando? Não sei. Agora, cabelo. Eu amo que a Card tá nessa fase mais franja lambida. E muitos cachos. Cachos, cachos, cachos. Mas assim, se for analisar, ela tava com umas correntes, um sutiã, um cinturão, que parece aquele cinturão de MMA, muitas joias nos braços e nos dedos, uma hot panty e uma meia-rastão. E descalço também, Cardi. Ô, oh, você vai para casa... Cuidar de menino, tem que ter cuidado Quem foi? Ô Anitta, mulher Você veio do baile funk Eu esperava mais dessa roupa Eu achei que ficou roupa de academia Claro, tá apropriada Mas é que eu esperava mais Um look mais vai malandra Entendeu? Independente disso, muito feliz que a Anitta foi lá representar o Brasil. Muito obrigado, Anira, o Chance the Rapper. Também foi o que? Comportado. Mas assim, homem não dança muito, não ferve muito. Ok. Essa aí é a Kahue... Carruet Tran. A roupa dela tá uma vibes bem carnavalesca. Bem carnavalesca mesmo. Porque tem essa jaqueta que parece a da Arlequina. Uma roupa bem ousada, né? Porque ela tá com um capuz e uma roupa bem colada. Várias joias e uma bota cheia dos fios passando. Referências, né? Essa, gente, é a Larsa. A Larsa... Inimiga número 1 um das Kardashian nesse momento. Elas que era muito grudada, agora não é mais. Não é mais porque a Larsa teve envolvimento com o Tristan Não fiz vídeo na época, mas saiba que foi isso Nikita Dragon apareceu lá Ela foi ignorada pelos paparazzi, né, pelos povo que tava tirando foto E talvez seja por isso que ela chegou assim na barra Mas eu achei que ela ia ousar mais no look, né? O tema da festa de aniversário dela não foi Shanna? Você tá muito comportada aqui Tá parecendo um, sei lá, um personagem de Mortal Kombat, né? Foi o Snoop Dogg, gente O que, que o Snoop Dog passa na cara que ele não envelhece? Esse homem tá velho já A Tarash P. Henson também foi muito comportada De macacãozinho, de oncinha A Theana Taylor Ela pode parecer comportada aqui Mas ela não tava não a gente vai ver. A Tayana Taylor é assim. Ela canta umas músicas bem vibes e tal. Ela é a vibe Solange, sabe? A irmã da Beyoncé. Ela é toda vibes e tal. Mas bota uma música. Você tem que ver essa mulher que cano, viu? E eu amei o look da Tayana Taylor. Muito cabelo. Muito Jamaica nas cores. Deu fecho. A Tiffany Haddish. Atriz. E, tutupão, Pão, a Wayne Harlow, modelo, também nas cores da Jamaica. A bicha também tá ferveu, viu? A gente vai ver aqui. Essa aqui é a Bob Lights, também representando aqui, ó, Jamaica nas cores. Um look de se esperar da Bob, né? Bem ousada. Cortes na calça, uma tanga, a calça arrebaixada e a tanga arreganhada. É o conceito, né? Será que todo mundo vai entender? Não sei. Eu não entendi o conceito da Bob. E aqui a gente já tem a Winnie fervendo. Você lembra que eu falei que ela foi ferver? Pois é. Mas isso aqui, gente, não é nada, viu? Nossa, a Winnie é pernuda, né? Olha, tá reganhada. E ela tá, assim, do tamanho dos povos. Que altura será que a Winnie tem? Eu vou até olhar. Realmente, modelo. 1,75. Ah, mas é porque ela tava de bota, né? Ou então os povos que tava lá também eram muito baixinhos. Esse moço... Eu amei o sapato dele. Ai, gente, eu sou... Eu gosto de umas coisas baranga. Ele é o Shawn Ross modelo. Ele é vibes também. Agora eu já queria ir pra ferversão da festa. Sabe aquelas festas que a gente vê, sei lá, umas surra de bunda no ar? O povo pula e surra a bunda de novo na cara, no ombro, no braço. Pois é, esse é o tema da festa. Passa a é isso. E quem definiu foi eu e só minha opinião importa. Essa moça aqui, ó, que ela tá toda de prateado, a surra de bunda que ela deu aqui nesse story, minha filha, não é nada. E ó... Chique, chique. Aí, gente, esse moço, o Broderick Hunter e a Mariama. Eu amo o nome elaborado. Mariama, Mariema. Ai, que chique. A maquiagem dela tava maravilhosa. A roupa dela tava maravilhosa. Agora, esses homens que fica aqui, ó. Licença, fia. Esses homens que fica assim, ó. Ai, gente, que baranguice. Eu tenho a preguiça de hétero e a cara de mal. Chique. Ai, Broderick. Tu tá muito chique, brother. <risos> Agora, gente. Essas provavelmente são anônimas. Porque, assim, não rolou o nome delas. Então, eu me sinto no direito de usar os meus poderes de nomeador. Porque eu tô guardando essa lista de nomes de festa da Cardi B há muito tempo. Então, eu vou invocar essa lista. A primeira aqui, que tá de shortinho e top... Eu acho que ela tem cara de Caroline. Aqui tá com um topzinho também e uma calça toda assim. Joyce. Gente. O que deve ter tido de boca beijada, bebida esparramada, gente dando PT. Nossa, credo! Que delícia de festa! Essa aqui que tá de macacão e sandália e sandália meia e de Porque eu gosto. Ela tá numa vibes bem tática, de quebra-barraco, né? Eu amei! o look dela e a energia né essa festa a maioria dos convidados a gente gosta deles por causa da energia que eles exalam essa aqui leila por favor cuidado com a desmonetização porque nem né? essa é a fly tated sky quem é ela eu não sei ela estava numa vibes mais oficial do prazer porque assim era um biquíni e uma meia a bota Cobria mais pele do que a roupa em si. Meu Deus, que mulher gigante, né? Cavalona. Esses stories estão muito parcial, né? Porque nem a Megan Fistelian apareceu. Ela que estava maravilhosa. Ela tava de um cabelão vermelho. Ai, uma maquiagem impecável Eu não consegui ver a roupa dela de corpo inteiro Essa parte aqui, ó Que a Card tá subindo no palco Eu imagino que seja A hora que eles vão cantar Parabéns, mas na verdade é o que Ai, vamos dar parabéns pra aniversariante E aí, né É aquele roteiro, a colega lá Card E a Card lá, descendo Sensualizando, e eu fico chocado Com o tanto que a Coltia já reproduz as mesmas caras e a mesma risada da mãe. Gente, a Coltia é o xerox da Cardi. E claro, né? A gente não podia deixar de ver a Cardi relar no offset. Senão não é festa da Cardi B. Isso acontece em festa de criança, em festa mais adulta, em qualquer ocasião. E assim, quando eu falei surra de bunda, gente, eu não tava brincando não. Olhe para você ver. Não foi só esse número que teve, não. Gente, ele pega e começa a girar a mulher e ela lá continua. Nossa, o sangue não desce pro cérebro, não? Eu não sei. Outra que canta muita música, Vibes é ela mei E também nela aqui ó, a surra de bunda. Não dá para ver não, que é meio curta esse story, mas dá para entender o que que tá acontecendo. Aqui, ó. Aqui a gente tem outro ângulo. E eu eu amei a roupa da que tá do lado. Será que é a Kai Spence? Eu só sei que ela estava belíssima. Entregou no look, viu amiga? Pelo amor de Deus Aqui ó, democrática Porque nem todo homem que tava nessa festa Tava lá fazendo pose de machão não Esse aqui tava lá no chão Bonitinho inclusive, viu? Quiser trocar telefone Aqui ó, A Adriana Taylor A surra de bunda na costa da mulher E a outra lá Tchac, tchac, tchac Adriana Bundas que batem palma tem o meu respeito. O fio cheiroso da Teiana tá subindo quase que na metade das costas dela. Eu tô até... sem jeito, né? É que a gente pode ver também outro ângulo. <risos> Desse número da Teiana. E a mulher realmente bateu na bunda dela. E a outra tá lá assim. A que tá debaixo, no cavalinho. E a Winnie Harlow tá atrás, batendo na bunda da Teiana. É sobre a amizade o companheirismo, não é mesmo? E aqui, ó, a gente pensa assim. Ai, gente, o que que tá acontecendo? Nossa! Tá tendo o quê? Um... Um moche? Sim. Ah, eu queria tanto tá aí, viu? Nossa senhora. Essas festas que a gente fica dançando assim, ó. Não é tipo é assim ó tudo girando né que a bebida já desceu esquentou o suor escorrendo ai ó eu tô rezando para ter carnaval ano que vem viu a Cardi tava até comportada né eu quero até ver quando sair mais coisa dessa festa eu tenho certeza que a Cardi B vai postar eu sei que ela ficou assim de um grande porre depois dessa festa mais uma vez temos a Teiana louquíssima. E a Winnie Harlow lá. A Teiana dando uma surra de bunda na Winnie Harlow. E a Winnie Harlow dando uma encostada na Teiana. É sobre isso. Para terminar essa festa, eu acho que nada melhor do que esse próximo story. Se você não curtiu o vídeo, já curte. Se você não se inscreveu, se inscreva. Pode ter gente que tá até mais acostumada com isso, né? Que é umas vibes mais baile funk, Brasil, ferveção. Mas, gente, eu amei essa que tá quicando e cantando. Com uma peruca de brilhos. E ela quica, canta e gira. Mulher, olha o tamanho das coxas dessa mulher. Nossa. Ai. E a card lá no fundo, ó. Fervendo. Meu Deus. Que tudo, viu? Gostaria também de acrescentar duas menções honrosas a primeira é a do Quavo o bichinho, minha filha, ele não tava conseguindo nem olhar direito para essa mulher que tava tá... dá uma surra de bunda nele ai socorro, que a surra de bunda dela envolve muita perna, viu? ela se pendurou, literalmente no Quavo, depois de se pendurar na pilastra e o homem... Ai, gente... Ei, tem que saber brincar indo na festa da Cardi B, né? Outra que brilhou... Aliás, que só brilha ultimamente... É a Normani. Eu fico pensando como que ela consegue fazer essas aberturas com tanta facilidade, hein, Normani? A senhora é muito aquecida! E o look também tava bafo. Eu acho que, dado o momento de reclusão que a gente tava vivendo no mundo... A Cardi fez muito bem... Em soltar os cachorros tudo nessa festa. Ai, não sei. Eu queria organizar uma festa, sabe? Só que a minha festa ia ter bebida e comida. Mas se quando tem comida, aí a gente também não bebe, né? Eu falei muito de organizar festa. Que eu ia dar festa e tal. Mas eu não tava aqui, né? Agora que eu tô no Brasil, esse sonho tá mais próximo. Será que vem aí? Eu espero que venha, né? Porque se eu for dar uma festa, é sinal que eu vou tá... Isso, eu gosto bastante. Tá? Pra isso acontecer, é bom você compartilhar No vídeo, no WhatsApp Nos stories, sei lá Espalha a palavra, amorismo Muito obrigado pela sua companhia Espero que a gente possa Comemorar juntos E também te espero no próximo vídeo Um beijo, neném Nossa, eu dei um fecho Com essa descida de óculos